O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Eu falei anteriormente, numa outra dica, que você deveria pedir alto ou oferecer baixo quando estiver negociando. Agora, deixa eu lhe alertar que isso não funciona se você não conseguir justificar a sua posição. É, vai ser preciso diferenciar o seu produto, o seu serviço. Mostrar aquilo que você vende, mostrar que é, é melhor do que os outros produtos da concorrência, os outros serviços da concorrência. Saber diferenciar significa conseguir valores mais altos. Quem não quer isso, não é? Então veja o exemplo, por exemplo, da, da, ó, da água mineral francesa Perrier. Pronto. Que, aliás, é a minha bebida favorita, hein? Adoro Perrier. Ao criar uma grife... A Perrier conseguiu ser a água mais vendida no mundo inteiro e consegue um maior preço. Porque não é só o preço, ela consegue vender e vender muito. Agora, já dando um exemplo aqui bem brasileiro, bem nosso, veja o posicionamento da mortadela Serati. Hum, ela custa quase que o dobro das outras marcas tradicionais, como a Sadia, a Perdigão, a Seara, sei lá. E mesmo assim, ela consegue vender e vender muito. Agora cá para nós, hein? Se alguém consegue diferenciar água mineral e mortadela, certamente você vai conseguir diferenciar o seu produto ou o seu serviço. Não é mesmo? Grande abraço!